De 2021 em primeiro turno de autoria da deputada Beatriz Cerqueira que proíbe o ingresso de rejeitos radioativos e a instalação de depósitos de lixo atômico no estado a presidência designa relator da matéria o deputado João Leite e indaga Vossa Excelência está em condições de emitir o seu parecer sim senhor presidente Vossa Excelência tem a palavra senhor presidente autora deputada Beatriz Cerqueira deputado Bruno Engler deputado Coronel Sandro eh, eu queria, deputada Beatriz não tinha nascido ainda, e eu fui autor de um projeto de lei, se tornou lei no Estado, que foi justamente o recebimento de diversos, eh, de diversos eh, produtos radioativos dentro do Estado de Minas Gerais. Nós tivemos transporte de produto radioativo. E na cidade de São Gonçalo do Pará, onde nos deslocamos, nós vimos morte de pessoas que tiveram contato em, de, com big bags, que traziam estes produtos, vinham de São Paulo, eram transportados dentro do Estado de Minas Gerais, essa lei vigora em Minas Gerais em relação ao transporte. Vossa Excelência aprimora é, o cuidado com a população de Minas Gerais, e nós... A, apoiamos fortemente, não é uma proteção para nossa população. Eram usados muito naquela altura, a deputada Beatriz Cerqueira, senhores deputados, é, dependências de siderúrgicas. Essa siderúrgica em São Gonçalo do Pará fez a compra para incineração desse material sem nenhuma condição. Então, vossa excelência vem aprimorar a segurança da população. Portanto é, eu sou favorável à é? aprovação do primeiro turno do projeto de lei No 3.152, de 2021, na forma original apresentada. É esse o meu parecer, senhor presidente, deputado Sargento Rodrigues. Para discutir, presidente? Em discussão a matéria. Para discutir? Para discutir, a deputada Beatriz Serguil. Eu quero dar um bom dia aos colegas parlamentares. Bom dia ao vereador Daniel, que de caudas acompanha a tramitação desse projeto. Um bom dia também aos trabalhadores em educação, que estão mobilizados contra o regime de recuperação fiscal, e aos trabalhadores da Copasa, que fazem, nesse momento, um ato aqui na porta, do lado externo da Assembleia Legislativa. Também um bom dia a todos os movimentos que estão na defesa da Serra da Moeda, estão aqui na Assembleia e acompanharam as discussões da Comissão de Constituição e Justiça nesse momento. Eu quero primeiro, presidente, agradecer a vossa excelência por ter tão prontamente atendido o nosso pedido e pautado, assim que aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, é, colocado em pauta o projeto agora aqui na Comissão de Segurança Pública. Quero agradecer o relator, deputado João Leite, pelo parecer, é uma matéria de extrema relevância para todos nós, mineiros e mineiras, em especial pelo contexto em que esse projeto foi construído. Foi após uma audiência pública realizada na Comissão de Administração Pública, onde nós debatíamos a decisão das indústrias nucleares do Brasil, a INB, de transferência de mais de mil toneladas de rejeitos da sua unidade em Interlagos, em São Paulo, para a unidade de caudas aqui no sul de Minas. Nós tivemos acesso a um relatório demonstrando que a, a unidade de caudas ela se encontra em precárias condições, que sequer ela consegue guardar os rejeitos que lá estão com segurança, o que dirá receber mais de mil toneladas, que é esse o plano da INB para a sua unidade em Caldas. Já participamos de atividades na região, ouvimos e estamos nos somando aos prefeitos da região que lutam contra essa transferência, então, esse projeto aprimora a legislação vigente e é importante para fortalecer a luta contra essa transferência de rejeitos que a NB quer fazer, tirando de São Paulo, que tem tudo a ver com a questão imobiliária da região é, e a valorização imobiliária. Então, tem uma disputa aí de mercado transferindo para Minas Gerais esse rejeito, esse lixo, Radioativo. Então, quero agradecer é, e parabenizar toda a região que hoje se mobiliza contra a transferência dos rejeitos. São essas as considerações, presidente. Muito obrigada. No grupo. Obrigado, deputada Beatriz Cerqueira. Incerce a discussão. Em votação pode ser. Senhores deputados, com a própria permaneço com 50 aprovado. Projeto de lei 3.248 2021. Presidência retira o projeto da pauta por não atender pressupostos regimentais.